Olá a todos, esse é meu canal, ele tem por objetivo, né, divulgar essas questões das políticas públicas e da ciência social, mais voltado à produção social básica, eu vou colocar a playlist aqui com todos os vídeos que já produzi até o momento sobre a produção social básica, também vou divulgar aqui em cima um link para a inscrição do meu canal, não é isso, não é um canal profissional, que ele não conta com muita tecnologia, né, Basicamente, o intuito dele é divulgar conhecimento, espero que todos absorvam o máximo possível. Vou colocar também alguns vídeos que produzi durante a minha vida acadêmica, né? E no papel de parede do canal, vai contar algumas redes sociais que participam. Então, basicamente é isso, espero que todos consigam absorver o máximo possível, que eles façam valer todos os seus direitos, né? É, Para buscar o canal, é só clicar no buscador do YouTube, Paulo PauloAe18, tudo junto. E obrigado por ter me ouvido por esse breve momento. Obrigado, tá?